Tio Sonin, que presta serviços tanto para a PFL quanto para o Bellator nos Estados Unidos, cravou que, um, o Bellator jamais fez proposta por Francis e enganou, e dois, o Predador vai sim lutar na PFL. É bem verdade que no passado já vimos o tio Sonin dando algumas barrigadas, né? notícias falsas, no jargão jornalístico, mas o que ele disse agora vai ao encontro de tudo o que disse o presidente do One Championship. Eu disse aqui no canal, Chatri chatrice Tong sentou para conversar por três horas com o Engano no último sábado e a moral da história foi, não houve acerto porque ele já estava fechado com outro evento. E se não é UFC, Bellator, Bare Knuckle ou One, só pode ser a PFL. Esse evento, aliás, parece que tem dinheiro infinito, porque estaria próximo de garantir a aquisição do Bellator, então o chegaria para reforçar e muito o plantel Mas enquanto o negócio com o Bellator não sai A pergunta que paira no ar é Com quem diabos Francis vai lutar na PFL? Vocês sabem que é necessário um pá para dançar E só vale a pena pagar milhões para o cara Se a luta empolgar e o público decidir pagar para ver Lembrem-se que a PFL passa na ESPN Plus nos Estados Unidos E eles vão entrar no modelo de pay-per-view ainda esse ano Claro, quando o Enganou for escalado A empresa vai jogar na direção do público Tudo que tiver de melhor à disposição para justificar o investimento. Por exemplo, enganou na luta principal e a estreia do Jake Paul no MMA de Coleman Event A garotadinha americana certamente sintonizaria Só que volto à minha pergunta original Com quem diabos enganou vai lutar? O atual campeão dos pesados é o croata Delija, Ótimo lutador, 23-2 no MMA mas quantas fotos o Ante Delija tira no principal shopping de seu país natal, a Croácia eu aposto que o André Azevedo tira mais foto com o brasileiro do que o anti delígia por lá, tem o Bruno Capelosa outro excelente lutador, campeão do torneio anterior, mas se a gente olhar para toda a divisão, em relação a nome notoriedade no meio do MMA, é um negócio assustador, é papo do nome mais conhecido entre todos os pesos pesados por lá ser do César Mutante que no UFC lutou até como meio médio e não tô brincando, pessoal, ninguém vai botar o enganou para lutar com o anti-delija numa luta principal, esperando o retorno milionário. Essa é praticamente a definição de rasgar dinheiro. Enganou precisa lutar com alguém que tenha a mínima chance de vencê-lo, pra dar algum tipo de emoção, e esse nome ser mundialmente conhecido. Vejamos, então, qual o peso pesado mundialmente conhecido a PFL poderia trazer para essa estreia. Júnior Cigano e Alistair Overeem estão sem contratos. Ambos preenchem essa lacuna, mas ambos também já foram brutalmente nocauteados pelo Enganou no UFC. E uma revanche não faz qualquer sentido. Como a compra do Belator é algo demorado, se for sair do papel, também não dá pra projetar Francis enganou versus Ryan Bader no momento. Fedor Emelianenko se aposentou, Crocop está com 50 anos. Obviamente, o One Championship e o UFC não vão liberar ninguém para o rival. É nesse vácuo de candidatos que surge o nome de Fabrício Vaicavalo Verdun, que fez a sua última luta em maio de 2021, há relativamente pouco tempo, acabou de perder 12 quilos, botou o shape e fez o seguinte desafio no Twitter, abre aspas. Oi, Francis, eu choquei o mundo quando bati o Fedor. Também bati o Caim Velasquez e virei campeão linear do UFC. Você tem muitos buracos no seu jogo. Vamos descobrir isso na PFL. Quanto ao currículo, Fabrício dispensa qualquer apresentação. É um dos cinco melhores pesos pesados da história do esporte. Foi campeão linear interino do UFC. Bateu Fedora Emelianenko, Caim Velasquez, Rodrigo Minotauro, Mark Hunt e Alistair Overeem. É mundialmente conhecido, tem mais seguidores do que todos os outros candidatos em potencial. Estava em contrato com a PFL até recentemente e tá doido para voltar a lutar. Em relação a nome, currículo e notoriedade, dado o cenário, não vejo candidato mais gabaritado do que o Verdun. Até porque é um desafio inédito. Sobre o casamento, não tenho muito o que dizer. Admiro a coragem do Fabrício, que receberia muito bem por isso. Teria a chance de se inserir novamente num evento global e sentir toda aquela adrenalina boa. E ainda por cima, estaria se colocando numa situação de alto risco, alta recompensa. Porque se ele dá, dá um jeito de vencer, meu camarada, vira lenda eterna do esporte. Mas com 45, quase 46 anos de idade, 9, quase 10 anos a mais logo nessa faixa etária mais delicada para esportes de alto rendimento, é óbvio que Fabrício seria uma zebra colossal. Ele ter feito esse projetinho e chegado na melhor forma da sua vida, talvez, é uma excelente notícia, aumentam as chances. E quais chances são essas? Pegar o enganou de algum jeito, tentar botar para baixo, de preferência com single leg, ou até puxar para a guarda e tentar raspar, coisa que ele faz muito bem. Mas mesmo o adversário não sendo do ramo da luta agarrada, Botar enganou 10, 12 quilos mais pesado e uma década mais jovem para baixo certamente não é tarefa fácil. Verdun tem uma margem mínima, uma única brecha, uma única bola para fazer o gol vai precisar ter a estratégia perfeita e a noite perfeita. Se o Francis não estiver motivado com a saída do UFC, subestimá-lo, né, não treinar da maneira apropriada, claro, ajuda bastante. Verdun já teve nessa posição antes. Foi zebra colossal contra o Fedor e também contra o Caim Velasquez. Pegou um no triângulo depois de levar um o knockdown e o um segundo numa guilhotina quando esse tentou entrar em queda. Prevaleceu nos momentos de maior pressão. Agora as estrelas se alinharam de novo. É improvável que ele consiga re repetir os feitos, né, a essa altura do campeonato, mas só consegue quem tenta Ele ainda deu à PFL a ideia de fazer a luta no Brasil, na Arena, na arena do Grêmio Com a massa ao seu lado, recorde de público A história do Rock Balboa também melhora um cadinho a situação. Gosto muito do Verdun, admiro a proposta, a coragem, mas preciso ser honesto aqui com vocês, acho que o Francis é favorito na proporção de 80 20. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a possibilidade desse casamento? Faz sentido a minha linha de raciocínio ou estou completamente maluco? O Verdun é uma possibilidade real para o Francis enganou, como eu tô enxergando no momento, ou vocês acham? que a PFL vai por outro caminho, comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha, se puder, por favor, clica na mãozinha positiva, deixa o seu like aí para a gente seguir caminhando aqui no YouTube, e não percam a última resenha do canal, que foi sobre Henry Cerrudo versus Aljamão Sterling, a luta principal desse sábado do UFC 288, em que eu emito minha opinião, digo quem é favorito, eu estou achando que o Cerrudo vai entrar no sal, vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.